Natasha, Natasha Oliveira, Natasha Oliveira. Oi, pois não? Bom dia, meu nome é Kaique, não é Natasha? Ah, é pra mim aqui tá como Natasha, então desculpa. O senhor pode me acompanhar, por favor? É, pode me dar o seu documento de identidade, por favor? Vou fazer seu cadastro, tá bom? É, acho que você me deu o documento errado. É, aqui tá taxa. Então, é porque eu sou trans, é. então ainda não mudei meu nome. É o que que é? Desculpa, é trans, é o quê? Eu sou trans. É, quer dizer, trans, é, travesti, desculpa, eu não entendo. Por aí, eu faço tratamento hormonal e estou no processo para mudar o meu nome, né? Tá, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o nome que tá aqui no seu documento, tá bom? Tá bom? Qualquer coisa lá, o senhor se informa com, a, com é, Se informa melhor com a enfermeira, com o doutor. Eu posso fazer uma pergunta discreta? Posso? Vamos lá, né? O que sua mãe acha disso? Você é tão novo? Nova, quero dizer, não sei nem como te chamar. Desculpa, tá? Mas é porque eu acho tão estranho. Nada mais eu... Mas se fosse um filho meu, uma filha minha, eu sinceramente não aceitava não. Mas, enfim, né? Porque pra mim é assim. Nasceu mulher, mulher. Nasceu bom, mulher, homem. Entendeu? Enfim, eu tô fazendo seu cadastro e no dia da consulta eles vão te chamar pelo nome que tá aqui. Não adianta você seu nome que tá aqui, tá? A identidade, tô colocando né? e... Aí lá depois só conversa com eles, sei lá, se vai haver outras consultas, conversa que não quer ser chamado de tal nome, prefere ser chamado de Caíque. Mas infelizmente tô seguindo regras. As regras são essas e então, tá bom? Tá? Sou uma mulher transexual, identificada como travesti pela sociedade. Portanto, eu sou uma travesti. Você passa a ser um homem,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 de acordo. Eu poderia viver a minha masculinidade com peito tranquilamente se a sociedade não me cobrasse tanto. Meninas da escola falavam, ah, porque eu beijei o fulano, ah, porque eu beijei o garoto tal, porque eu beijei não sei quem. E eu nunca tinha beijado ninguém ainda. E eu falava, nossa... E alguém falava assim, ah, e o fulaninho, não sei o que, eu vi vocês conversando, conversando com o fulano. É, e aí, beijou? E aí eu ficava pensando, eu, falava, eu pensava, não, mas eu não beijei. Mas se eu falar que não beijei, elas vão achar que eu sou estranho. Aí eu falava, ah, beijei. E aí como foi? Ah, foi incrível, inventava toda uma história. Enfim, isso, isso foi bem... Foi bem ruim, assim, para mim, porque eu me forcei, não só com esse cara, mas com outros meninos, inclusive, porque aí também tinha uma cobrança dentro da igreja, das meninas já com 16, 17, com, procurando um namorado, se apaixonando por garotos, e eu não me apaixonava por nenhum, e eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu até pensava que quando eu tivesse meus 35, eu ia morar sozinho, e eu viver só, ia trabalhar, ter uma casa, um apartamento, sei lá, né? Ia morar em algum lugar e viver sozinho minha mãe falava ah, não fala bobagem não fala bobagem você vai casar você vai ter seu marido você vai ter filhos e não sei o quê né e isso me dava extremo pavor de pensar que eu, que eu teria essa obrigação de me casar com um homem ter filhos e ser uma dona de casa então eu, eu não quero isso não é uma coisa não é uma opção é igual quando falam de sexualidade sabe a identidade de gênero eu me identifico desde, desde a infância, assim sabe? Nas brincadeiras mesmo, os brinquedos. Então minha família me dava a liberdade de escolher o que eu queria brincar e tal. Eu sempre era o carrinho, era o skate, era o violão e tal. E assim, minha família me incentivava. Minha tia era professora, então eu brincava com os moleques na rua, empinava pipa e tudo mais. Então era bem tranquilo pra mim. Fui um menino que brinquei muito na infância. Eu tenho muita saudade da minha infância. Porque na minha infância foi o momento que eu mais pude ser o menino que eu era. Porque eu não tinha essas coisas de menino e menina. Então eu jogava bola, soltava pipa, andava de rolemã, jogava pedra na janela, tocava campainha, saia correndo. Então eu era um menino muito feliz. Eu curti muito a minha, minha, minha infância. Tinha os momentos da infância que eram complicados. Como eu, eu já tinha um irmão mais velho, né, e ela percebeu que nada em mim se modificava, ela queria saber. Como assim que esse menino não, não, não fica mais forte, a voz dele não engrossa nem nada, né? Aí ela foi buscar as minhas coisas, né? E ela percebeu que tava, eu tava já tomando hormônio, porque eu comecei a me hormonizar muito cedo. Eu comecei a estudar muito cedo na Escola Técnica Federal do Amazonas. E eu fiz é, é, química lá, né? Exatamente por causa disso, porque eu não queria ter essa aparência masculina. Aí eu comecei a, a pesquisar sobre hormônios. Sou uma mulher transexual, identificada como travesti pela sociedade, portanto eu sou uma travesti vinda da escola de formação de marinheiros, em Pernambuco, eu sou militar, sou segundo sargento da Marinha do Brasil, nativa, na sou casada há seis anos um homem cis, um homem cisgênero, como queiram, que acaba, infelizmente, sendo exposto à mesma transfobia que me alcança no dia a dia. E a gente tem tido algumas dificuldades para enfrentar a sociedade, mesmo quanto um casal heterossexual, monogâmico, e em um relacionamento fechado. Porque as pessoas ainda têm a ideia de que travesti transexual só serve para realizar fetiche, ou que somos transmissoras em potencial, vetoras de ISTs, HIV e AIDS. E quando surge um homem dentro da sociedade machista que admite o relacionamento, que admite a possibilidade de se relacionar com uma travesti, ele diz para a sociedade que meu corpo é elegível e é possível de ter um relacionamento estável antes de mais nada. Mas infelizmente, a gente ainda vê que somos uma minoria, minoria de travestis transexuais que tem um parceiro, que tem um companheiro, está disposto a abrir mão dos seus privilégios para estar se expondo a essa transfobia. A verdade é você conseguir, de uma forma bem, vamos chamar de natural, sair desse enquadramento, tá? Mesmo que não seja consciente. Às vezes você é criativo, mas não tem consciência. O que, que as pessoas trans têm feito ao longo desses, dessas décadas de não acesso à educação para acessar os outros serviços sociais? tem criado seus próprios recursos, tá? Então é uma questão muito prática, as pessoas trans se automedicam, as pessoas trans elas, é, criam suas próprias oportunidades de trabalho porque não encontram é, na sociedade cis-centrada, é, si cis-sexista, né, é, si transfóbica, oportunidade de, de acesso à saúde, porque são excluídas primeiramente porque não têm o seu nome reconhecido no sistema de saúde, são maltratados, então elas se injetam silicone industrial, a gente se indica hormônios, indica remédios, porque não, não há uma confiança nos profissionais de saúde. Ah, e é por acaso? Não, porque as pessoas são maltratadas. Eu vou recorrer a quem me maltrata? Não. É, são, são questões que, que vão pegando contra a lógica e contra a ciência. E contra o que é bom para as pessoas, de fato. Porque discutir gênero na escola não é discutir só travesti, é discutir a questão da mulher, dos direitos da mulher, do papel da mulher na sociedade, se ela pode trabalhar, se ela tem que ser dona de casa, isso é discutir gênero. A identidade é a sua própria existência, né? A identidade como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Então, não é algo que dá para deixar para depois. É, tem muitos casos de pessoas trans que eu respeito muito, que são pessoas que se identificam e conseguem se assumir sair do armário que a gente brinca, né? Com muito mais idade e tudo mais. Então elas passam por situações muito complicadas durante a vida toda até o processo que tem esse esse boom, né? Essa esse start. Nós tomamos testosterona, né? Nós temos útero, ovário, trompas e assim, isso pode causar algum problema. E os meninos não vão ao ginecologista por essa questão, porque Primeiro que, até para mulher, né? Você chega ao médico, a primeira coisa que ele pergunta é quanto tempo você, não, você tem em relação, né? E a relação que ele pensa pra uma, pra, dentro da ginecologia é penetração. E a maioria dos homens trans não tem. Não, não são penetrados, né? Não vou dizer que todos não, mas algum, a maioria não. Então é uma coisa que não, não é procurada. A gente não procura ginecologista. Eu fui acompanhar esse, esse homem trans no numa emergência, que ele estava sentindo fortes dores na virilha. Entrou no, no, no consultório médico, e o médico, então, qual que é o seu problema? Ah, tô com dor na virilha. Aí quando o médico pegou a ficha que começou a ler, viu que ele era uma pessoa trans. O médico mandou ele para o CRT. Ele não estava lá para fazer nada do processo transexualizador dele. Ele não estava lá para tomar hormônio, ele não foi lá para ver uma cirurgia, ele não foi para fazer isso, ele foi para fazer um exame para se consultar, porque ele estava sentindo uma dor na virilha. Assim, é, eu estava fazendo uma comparação. Já que o SUS, Sistema Único de Saúde, tem um, é guiado por dois princípios, o da humanização e da integralidade, as pessoas trans deveriam ser atendidas dentro dessa lógica, né? Uma lógica de que a gente deve atender as pessoas de forma humana, de forma digna, e deve considerá-la como um ser humano integral, não só como uma pessoa dentro de um estereótipo. E esse atendimento básico, às vezes, não é satisfatório quando a gente se depara, por exemplo, com uma atendente, a primeira a pessoa ali da entrada, que faz o primeiro atendimento, que não respeita o uso do nome social da população trans. Então isso já é um dos principais fatores que nós identificamos de exclusão da nossa população. E aí quando a gente vai fazer conversa com as pessoas, ela diz, mas as pessoas trans não acessam os serviços de saúde. E eu devolvo para ela dizendo que a pergunta deveria ser, por que, que elas não estão acessando o serviço de saúde? Porque a população não sabe, é, não tem é, empoderamento sobre esses, esses dispositivos, esses decretos. Qualquer pessoa pode exigir ser chamada pelo nome a qual ela se sente melhor. Qual o objetivo disso? É poder dar acesso à saúde para que essas pessoas, por causa de um nome social de repente que não é chamado ou um nome que as é envergonha, não procurasse serviço de saúde. Como no meu caso, eu sofri um AVC. Eu só, precisa, eu só precisei de, de um de um de um neuro. Só isso. Eu não preciso de um médico que seja um neurocir. É neurologista para pessoas trans. Entrei, eu falei, não cara, eu tô aqui por um objetivo que era para fazer esterectomia. Aí quando eu entrei no banheiro onde as mulheres se trocavam, cara, era uma coisa que para mim não era normal, não era natural. Sei lá se natural existe, mas não era uma coisa que, que era pra, pra mim. As mulheres estavam peladas, assim, conversando como se estivessem numa sala de estar. Cheguei, era para internar às 11 da manhã, no domingo. Eu fui no sábado à noite. Aí fiquei lá, na casa de uma amiga, aí sete horas da manhã foi fui pro hospital, sentei lá, aí chegou a hora da internação, a mulher falou assim, não, não tem ninguém com nome aqui não, pra operar. Nossa, mano, não saio daqui com teta, só saio daqui sem teta, e ali eu fiquei. Aí eu passei a noite inteira assim, operei na, na segunda e aí sim, aí foi o meu gol de placa, meu, nossa, só de lembrar, cara, foi... Eu nunca tinha entrado no mar sem camisa, nunca tinha... sempre na praia com camiseta, era muito ruim. E aí, cara, chegou o dia de eu entrar no mar. Mano, você não tem noção. Você não tem noção. Quando eu, quando eu tirei a camisa, assim, e olhei pro mar, assim, e fui entrando, cara. Eu parecia, sabe aquelas crianças? Eu pulava, eu gritava, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, porque eu gritava, eu gritava, caraca! Eu, e batia na água assim, pulava e gritava, e chorava, e chorava, e chorava, e deitei na areia, e rolei na areia, cara, porque naquele momento, cara, eu estava livre das minhas amarras, livre dos meus, do meus constrangimentos, livre de tudo. Eu, eu poderia viver a minha masculinidade com o peito, tranquilamente, se a sociedade não me cobrasse tanto. Eles são muito curiosos. Então, quando você vai lá, eles tentam te estudar de todas as maneiras. Tipo, eu tô com dor aqui no braço, por exemplo. Vamos atender o braço, sabe? Tipo... Porque eu não tô ali para tirar as curiosidades dela, eu tô ali para ser atendido tô passando mal. Muitas vezes a pessoa não sabe dos seus direitos e se acanha, se acovarda e, e, e fica com medo, né? Ah, vai chamar a polícia, ah, não sei o quê. Então, é, a gente precisa, isso vale para a questão de saúde, atendimento. Esses dias eu tive na casa Florescer, ah, aqui a gente não atende trans, vai lá para assim. Gente, é dor de ouvido, né? Então, assim, e é do lado da Florescer. Aí eu falei para elas, vocês têm que chegar lá e falar, vou ser atendida, sim. Você não pode deixar, isso não pode acontecer. É algo que é ilegal. É contra a lei, né? A pessoa que está ali atendendo, o mesmo médico, ou seja lá quem for, não pode selecionar quem ele atende ou não, qual é o ser humano que vale mais que o outro. Burocraticamente, né, para o sistema, você passa a ser um homem e o sistema não aceita é, homens fazendo exames ginecológicos. Então, onde é que está o problema? Está no homem ou está no sistema? Está no sistema primeiro que a gente precisa entender é que ginecologista não é médico para mulher. Ginecologista é um médico especialista em útero, ovários, vaginas, trompas, nesse sistema reprodutor. Meu, eu tive dois AVCs em 2006 porque eu queria muito essa barba, eu queria muito essa voz. Essa voz ainda não mudou tanto, mas vai mudar. Vou fazer fono agora. É, eu queria muito essa ansiedade de, de, de ter o, o que eu precisava a sociedade, queria que eu tivesse para poder ser respeitado. E eu comecei, comecei a comprar clandestinamente. Em quatro semanas eu tomei quatro ampolas. Uma ampola de hidrotaestonco por semana. Era para tomar a cada 21 dias. O que, que aconteceu comigo? Um AVC. Passou uma semana, outra AVC. Fiquei todo torto, cara. E aí, cara, eu falei, putz, eu podia ter morrido. E é o que eu falo para os meninos. Tá difícil? Mas vamos, vamos à luta, cara, vamos procurar profissionais, vamos, vamos bater na porta do ministério, vamos, vamos no SUS, vamos procurar, porque assim, o que, que a gente vai ter se a gente continuar é, nessa vibe? São meninos morrendo. É questão do médico olhar para aquele ser humano com as peculiaridades dele, com a singularidade dele e dar um tratamento de acordo. Ah, eu acredito assim, que os profissionais de saúde deveriam buscar, assim, conversar com a gente. Porque nada melhor do que a gente para falar do nosso corpo, sabe? É, eu acredito que tem que haver essa aproximação da gente, sabe? De oportunidade de emprego, oportunidade de saúde. Todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito, assim, na, na, na teoria, na educação, à saúde. É, então, eu acredito que a gente não tá pedindo nada além disso, sabe? Um direito que todo mundo tem, a gente também envelhece, a gente também tem outros problemas de saúde. É importante pensar também no psicológico, sabe? A gente fica abalado com as coisas que acontecem, não é normal, sabe? É, é, não, não é uma, uma, uma, uma aula muito difícil de ser dada. É uma questão de mostrar a humanidade e de dizer trata igual e, e fazer com que as pessoas trans se sintam. E a gente, a gente vai sobrevivendo. Mas hoje eu sou um cara muito feliz, eu, eu, eu tenho uma filha maravilhosa, tenho uma neta maravilhosa, tenho uma outra neta agora que é, que é filha da minha irmã que eu criei, então é minha neta também. Tenho uma mulher que eu estou apaixonado, que vai ter neném por agora, se ela me ligar daqui a pouco eu vou ter que correr. <risos> e assim, é, eu estou muito feliz, cara, eu tô, tô me sentindo plenamente feliz. Eu costumo perguntar às pessoas quem é que tem uma amiga travesti, quem é que tem um amigo homem trans que convive no seu dia a dia. Porque hoje está em voga né? falar sobre transexualidade, sobre travestilidade. A gente vê muitas publicações falando, a gente vê a mídia falando, a gente viu novela falando, mas de fato, quando a gente vai para o dia a dia, a visibilidade por si só não está sendo suficiente para dar conta das violações que a gente vive. Então a visibilidade ela é muito importante mas de que forma que essa visibilidade está sendo vista pelas pessoas que estão fora da possibilidade de ver esse documentário, de estar fora da militância, para o senso comum, porque é o senso comum que tem grande resistência na hora de discutir as nossas questões. Então, eu acredito que a visibilidade ela é muito importante, ela é necessária para a gente trazer um outro olhar sobre quem somos, principalmente. Mas ela também precisa estar aliada a exemplos positivos de conquistas, e de ocupação de espaços que antes nos eram negados. Então falar sobre visibilidade trans é falar sobre corpos, sobre pessoas que estavam totalmente fora da possibilidade de existir, mas que hoje já se reconhecem enquanto pessoas que podem acessar um serviço de saúde minimamente e ter um atendimento humanizado, como todo mundo espera que seja. Kaique Oliveira? Oi, bom dia, oh, bom dia bom. Kaique, nunca posso me ajudar? Então, gostaria de marcar uma consulta. Ok, me acompanha, por favor. Ah, bom aí que Você gostaria de consulta por quê mesmo? Então, endocrinologista. De... Endocrinologista. Me empresta sua identidade. Eu vou estar fazendo primeiro o seu cadastro, tá? Vou estar te juntando com o clínico, porque ele vai fazer os encaminhamentos para as especialidades viu do SISREG. É a mesmo. sua equipe é essa mesmo a qual eu estou. A Poena. Eu sou a Regina, agente de saúde. Sou também, agente responsável pela parte onde você mora, e breve estarei passando na sua residência só para confirmar, para a gente finalizar esse cadastro, tá bom? Ok. eu tenho atendimento para amanhã. Você está disponível amanhã na parte da manhã? Pode, Pode ser o horário das nove? Pode. Pronto, okay. Okay. aí, okay. já finalizei esse seu cartãozinho, obrigado. tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só voltar e nos procurar, tá okay. bom? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.